Ei Moana, onde estava indo? Me deu medo Você vai criar raiz, crescer aqui O costume aqui é no Sony e Moana tudo tem seu valor O lema é compartilhar, traçamos as nossas cestas A rede vem da palmeira, vem da palmeira. tem pra refrescar A vida vai te mostrar que dá pra ser bem feliz no seu lugar Mas quem sabe ser feliz não volta atrás é o seu lugar. Sempre que chove, vem a goteira, não importa quantas folhas eu coloque. Oh, desculpa, uh, não tava. <coughs> Quê? Oh, oh, oh. Tá quase. <risos> <risos> <risos> <risos> Junto no barco. Mas seu pai não pôde salvá-lo. A senhora vai contar e é assim. Você acha que nossos ancestrais ficaram atrás dos recifes? De Vá cruzar o oceano e restaurar o coração de defite. o barco cruzou o um oceano e restaurar o coração de defite. Era um isso. Ah! Uh, uh. Eu sou um. Não, não, não, peraí, não, foi mal. Hum. Isso é tipo Facebook. É só curtir. Vai já! Embarcar no meu barco! Cruzou o oceano e. Restaurou! Ah. Vou te explicar, já saquei. Vem com o papai, oh. cola ah. em mim. Não, eu não vou até ter fit com essa garota. Meu lanche. Ah! Mas tem que guardar um pouquinho. Ah! Então Moana, né? É. Uhum. Não, acabou. Eu sou Moana de Motunua! Uhum. E você vai restaurar o coração! Uhum. Ah! Você tá com medo dele? Não! Não! Defite <risos> pra você devolver. Obrigada. De nada! Uhum. Lindos cocos! Oh, my God. Pouquinhos, você devia ser um herói. Fechado. <risos> Nunca vai conseguir achar. Com certeza. Ele adora lixo. É um caçatralha tralha e acha que isso é legal. Ah. Tá convencendo! Isso é como? É só você ir lá pegar! Por que está aqui? Porque você é incrível! O coração de Trifiti! Volta ele já pra cá! My love, que manino. <laughs> Ele foi feito pelos deuses. Não tem jeitinho. Sem meu anzol, eu não sou nada. Isso não é verdade. Eu sou Moana de Motunui. Vai embarcar no meu barco. Você tem que escolher outro alguém. Não sei. Eu sou Moana. De boa. Obrigado. A sua atitude foi muito bondosa. Pode ir junto se quiser. Meu povo vai precisar de um.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 Nessa voz, é, é o seu lugar. Sempre que chove, vem a goteira. Não importa quantas folhas eu coloque. Oh, desculpa, não tava. <coughs> Quê? Oh, oh, oh, tá quase. <risos> Junto no barco. Mas seu pai não pôde salvá-lo.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 de sea, o hum. cruzar o oceano o restaurar o coração de sea, o barco o o oceano e restaurar o coração de Tudo certo. Não, foi mal Isso é tipo facebook É só curtir Vai já Embarcar no meu barco Cruzar o oceano e restau Vou te explicar Já saquei Vem com o papai oh. cola em oh. mim Obrigado Ei, volta aqui Ai Não, eu não vou até ter fit com essa garota <risos> Mas tem que guardar um pouquinho. Então tá, Moana, né? É. Não, acabou. Eu sou Moana de Motunua. E você vai restaurar o coração. Ah! Você tá com medo dele? Não, não. Refite pra você devolver. Obrigada. De nada. Ah! Nunca vai conseguir achar. Com certeza. Ele adora lixo. É um caçatralha. tralha e acha que isso é legal. Quem que está aqui? Por que você é incrível? O oh, coração de Trifiti Volta deixar pra cá! Llave que manino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 Encontrei e atendi teu chamado. Oh, pois o teu coração foi roubado. Enfim, o seu lugar.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 M M M M M Moana. M M M M M M M M M Costuma que no Sony e Moana tudo tem seu valor O lema é compartilhar, traçamos as nossas cestas A rede vem da a Palmeira, tem água pra refrescar e a, terra, a vida a vai te mostrar que dá pra ser bem feliz no seu lugar Mas quem sabe ser feliz não conta ah. atrás Moana, essa voz é sua, é o seu lugar Sempre que chove, vem a goteira, não importa quantas folhas eu coloque. Desculpa, não tava... Quê? Tá ah, quase. <risos> Junto no barco. Mas seu pai não pôde salvá-lo. <risos> A senhora vai contar. E é, é assim. Você acha que nossos ancestrais ficaram atrás dos Recifes? Para Para restaurar o coração de Tefiti. Coração de defici. Ei, hey, ei! Hey! Tranquilinho. Tudo certo. Não, foi mal Isso é tipo facebook É só curtir Vai já Embarcar no meu barco Cruzou um o oceano e resta... Vou te explicar, já saquei Vem com o papai oh. Cola ah. em mim Obrigado Ei, hey, volta aqui Ai Não, eu não vou até ter fit com essa garota Mas tem que guardar um pouquinho Opa, Moana, né? É Não, acabou Eu sou Moana de Mato nu E você vai restaurar o coração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 Ai, o coração. Coquinhos. Você devia ser um herói. Fechado. <risos> ah! Nunca vai conseguir ajudar. Ach... Com certeza. Ele adora lixo. É um caçatralha, ele acha que isso é legal. Ah. Isso é como? É só você ir lá pegar. Por que está aqui? I love a <laughs>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 Eu não sei. Vai salvar o mundo!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 estava indo, me deu medo Você vai criar raiz, crescer aqui O costume aqui é no Sony e Moana Tudo tem seu um valor reserva. O lema é compartilhar Traçamos as nossas cestas A rede vem da A Palmeira, vem da Palmeira. Tem água pra refrescar pra A vida A vai te mostrar Que dá pra ser bem feliz no seu lugar. lugar Mas quem sabe ser feliz não conta ah. atrás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 Vá cruzar o oceano e restaurar o coração de Defite. barco cruzou o um oceano e restaurar o coração de Defite. enviaram isso ah! uh, uh, Eu sou um... Mo... Não, não, não, peraí, não, foi mal <risos> Isso é tipo Facebook É só curtir Vai já embarcar no meu barco Cruzou o oceano e restar Vou te explicar, já saquei Vem com papai, cola em mim Ai. Não, eu não vou até ter fit com essa garota ah! Meu lanche ah! Mas tem que guardar um pouquinho Monta, Moana, né? É. Não, acabou. Eu sou Moana de Motunum. E você vai restaurar o coração. Ah! Você tá com medo dele? Não, não. Defeite <risos> pra você devolver. Obrigada. De nada. <risos> Lindos cocos. Oh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <risos> nunca vai conseguir, ach... <risos> com certeza. Ele adora lixo, é um caça-tralha acha que isso é legal. Ah. <risos> Isso é como? É só você ir lá pegar. Por que está aqui? Hey, my love, que manino.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 De hum. Vá Cruzar o oceano e restaurar o coração de defici. O barco cruzou o um oceano e restaurar o coração de Hei, Hey, hey. Tranquilinho. Tudo certo. Tá, viu? Não, foi mal Isso é tipo facebook É só curtir Vai já Embarcar no meu barco Cruzar o oceano e restar Vou te explicar Já saquei Vem com o papai oh. Oh. em mim Obrigado Ei, hey, volta aqui Ai. Não, eu não vou até ter fit com essa garota Meu lanche! Ah! <risos> Mas tem que guardar um pouquinho Como ah! tá? Moana, né? É Não, acabou Eu sou Moana de moto nu! Ah! Ah! E você vai restaurar o coração! Ah! Você tá com medo dele? Não, não. Refite <risos> pra você devolver. Obrigada. De nada! Ah! Ah! Lindos cocos! ai o coração coquinhos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 Mal estava certo. Brilho e brilho e brilho. Não tá convencendo. Isso é como? É só você ir lá pegar. Ah! Ah! Ah! Por que está aqui? Porque você é incrível! o coração, de trifite! Volta aí já pra cá! Não é mais leva que manino! Tá é